LEITURAS ESPÍRITAS APRESENTA O NATAL DE SABINA Uma obra de Chico Xavier pelo espírito Francisca Clotilde Página de gratidão Leitor amigo, Francisca Clotilde não é apenas a irmã que veneramos no mundo espiritual. É igualmente a mestre e amiga que nos conquistou pelo coração. Colecionadora de informes, episódios, ocorrências e anotações em torno dos contatos de Jesus conosco, as criaturas da Terra, oferece-nos neste livro luminosa dádiva dos conhecimentos e lembranças que lhe enriquecem a vida, mensagem de consolação e esperança que dispensa a apresentação confiamo la a você dentro da emoção e da alegria com que recolhemos as instruções da generosa autora, a quem devotamos amor e reconhecimento na maior expressão. Creia, entregando-lhe este brinde da alma, agimos com o respeito e o carinho de quem transmite uma bênção. Meimei Uberaba, 19 de março de 1973 Primeira parte Natal, a cidade vibra, desde muito anoiteceu Ouvem-se vozes cantando, Hosana Jesus nasceu Oram carros apressados, muitos grupos vão a pé A alegria em toda parte traduz esperança e fé Enfeites, guirlandas, lojas, cores de todo o matiz, Quantas mães falando em Deus, quanta criança feliz! Estrelas lembram na altura a lampadários em flor, Descendo em bandos a terra para uma festa de amor. Em meio a tanto brilho, quase de rastros no solo, Sabina passa na rua, com trapos a tiracolo. Andragios cobrem-lhe o corpo, na face desconsolada, traz ainda o pó viscoso do leito sobre a calçada. A beira-se de uma casa, pede pão, diz que tem fome, afirma-se fatigada, há dois dias que não come. Um senhor enraivecido ataca de rosto em brasa, o hospício fica mais longe. Afaste-se desta casa. Sabina toma outro rumo, pede bolo à padaria. Vem um rapaz e responde, com um manifesta ironia. Não vê que está na cachaça? Não nota que cambaleia? Saia daqui, saia agora. Peça bolo na cadeia. A pobrezinha se arranca, Procure, em travessa ao lado Antiga caixa de esgoto Num recanto abandonado Em torno a cidade brilha Toda envolvida de luz Deitada no chão de pedra Sabina pensa em Jesus Segunda parte Onde nascer a Sabina Vivia afinal com quem? Era inútil perguntar, ninguém sabia ninguém. Lavava roupa em fazendas, capinava milharais, depois ficara doente, ninguém a queria mais. Tivera um filho, Antoninho, que lhe fora apoio à vida, morrer aos oito de idade, com febre e tosse comprida. Desde a morte do menino, fazia em tudo supor, Abatida e desgrenhada, quem enlouquecera de dor. Era triste e desleixada, andava de Del em del, se parava era somente a fim de fitar o céu. Nessa noite de alegria, embora sem entendê-las, enfraquecida e cansada, Sabino olhava as estrelas. Parecia o firmamento um campo da primavera, onde estaria no alto o filho que Deus lhe dera? Em lágrimas recordava o Natal de antigamente, o barraco improvisado, o bule de café quente. Revia a fel de saudade os sorrisos de Antoninho ao despejar-lhe nas mãos as dádivas do vizinho. Estava-lhe unicamente depois do filhinho morto, Doença, frio, abandono, Sofrimento, desconforto. Terceira parte Nisso alguém lhe surge à frente, Homem moço em largo manto, Por tudo em tudo irradia, Incomparável encanto. Sabina, falou o estranho, Em que pensa triste assim? Não vê que a cidade inteira é um luminoso jardim? Ela explica. Não, senhor, nada vejo em derredor. Quando é noite de Natal, meu sofrimento é maior. Que quer você? disse o jovem. Dinheiro, roupas de renda, um tanque para lavar, um milharal de fazenda? Ah, senhor, clamou a pobre, tremendo na ventania. Se o céu me escutasse agora, nada disso pediria. Como sempre rogo em prece, enferme só como estou, o filho que Deus me deu e a morte me arrebatou. Sua oração foi ouvida, ele em forma face em luz. Quem ouço, indaga a Sabina, ele diz: Eu sou Jesus. Do manto dele, um pequeno sai envolto em doce brilho. Clama o garoto: mamãe, sabina grita, ah, meu filho. Encontro surpresa, benção, Júbilo imenso. Depois, Sabina beijava o filho. Jesus abraça os dois. Naquelas pedras de rua que a luz do céu, banhedoura, Clarões pintavam em prata lembranças da manjedoura. Logo após, os três partiam, ouvindo canções ditosas em nave feita de estrelas e de rosas. Em toda a parte, as legendas que o mundo nunca esqueceu. Glória a Deus, Pai sobre a terra, osanas Jesus nasceu. No outro dia, cedo ainda, uma senhora na estrada, de longe enxerga Sabina, como a dormir recostada. A dama quase supõe, na pobre que conhecera, um retrato da alegria numa escultura de cera. Volta a casa, traz um caldo, quer saber se a reconforta. Chama Sabina de leve, mas Sabina estava morta.